Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus Por Jamiro dos Santos Filho Ceia em Betânia O sol escondera seus raios no horizonte, deixando para nós o escuro da noite embelezada pelos pontinhos distantes das estrelas. A lua prateada iluminava timidamente os caminhos entre uma e outra casa da doce aldeia. Betânia era assim, suave durante o dia, terna à noite. Quando o sol se punha, alguns se sentavam às varandas, aguardando a hora de recolherem-se. Não havia vida noturna e não havia ladrões e a proximidade das casas e a amizade entre os moradores permitiam que gozassem um pouco da beleza que as noites traziam. Entre a casa de Lázaro e a de Simão, estava pouco mais de cem metros. O grupo era composto por Jesus, seus apóstolos, Lázaro, Marta e Maria. Eu o seguia e, às vezes, me sentia um intruso, Porém, confesso, o que me acalmava era saber que eu ali estava por permissão celestial, amparado por meu protetor e pelo doce olhar do mestre. Notei que a alegria era geral, apesar dos rumores de que o Sinédrio queria prender o mestre. Todos estavam felizes em torno dele que os atendia com carinho e com o toque suave das mãos. Enquanto seguíamos, passando pelas casas singelas, os que o notavam saudavam-no com alegria. Dentro da noite da Judéia, como luz celestial, Jesus pisava o chão escuro e iluminava os corações aflitos e desesperados. Ele ali estava, naquela aldeia inexpressiva, plantando as sementes do Evangelho de amor. Eu sabia que naquela noite aconteceria a manifestação de Maria, irmã de Lázaro, demonstrando ao mestre todo o seu amor e fidelidade ao perfumá-lo diante dos homens. Ela havia compreendido ser ele o verdadeiro Messias, por isso acreditava nele com toda a força de sua alma. Porém, fiquei pensando que talvez tenha ele falado de coisas que os evangelistas não tenham registrado naquela noite, diante de tantos fatos acontecidos naquelas derradeiras horas. Assim, seguia sabendo que presenciaria o episódio conhecido, mas que também poderia ver algo de novo. Quando chegamos à casa de Simão... Bom número de pessoas já estava à porta, sabendo que ele ali ficaria. Junto ao anfitrião, José de Arimatea esperava o mestre com um largo sorriso e os braços abertos para abraçá-lo. Após as saudações fraternas, Simão convidou a todos para adentrarem e se acomodarem. Todos se ajeitaram na grande sala, toda iluminada por candeias espalhadas pelas paredes. Marta e Maria recolheram-se aos recintos íntimos, juntamente com alguns familiares de Simão, tendo ficado na sala somente os homens. Esse era o hábito do povo judeu, que impedia que, em diversos acontecimentos, as mulheres participassem de qualquer forma. Com a alegria estampada no rosto, Simão se parecia com uma criança. Emocionado, falou. Mestre, é para mim grande honra receber-te em minha pobre morada. Abro as portas de meu lar, mas principalmente as do meu pequeno coração, e entrego-te meus sinceros sentimentos de gratidão pura. Esteja em tua casa, Senhor. Jesus aqueceu com leve sorriso e respondeu. Agradeço-te a acolhida, Simão. Rogo ao Pai abençoar esta casa onde predomina a paz e o amor entre seus moradores. Depois de uma pausa, o ex-leproso perguntou. Mestre, fala-nos de como agir com as fraquezas alheias. É, pois, errado julgar? Simão, aquele que julga sem compaixão, acaba por usar a justiça sem misericórdia. Ao descobrir o erro do próximo, verificais também os vossos, pois talvez os tenhais em maior número. Julgar e condenar são atitudes distintas que não podeis confundir. Analisar, questionar e escolher é um ato de toda hora, mesmo diante dos fatos comezinhos do cotidiano. Porém, ao constatar a conduta alheia, deveis julgar se é certo ou errado tal procedimento, e, caso o vosso próximo esteja em erro, que isso vos sirva de exemplo a fim de não repeti-lo vós, e deveis também pensar em como agiríeis em condições idênticas. Mas, em situação alguma, nenhum de vós possui o direito de condenar a quem quer que seja. Deixai isso aos juízes da terra e ao Pai Celestial que a todos conduz em sua perfeita justiça e infinita misericórdia. Julgando definir o certo e o errado, entretanto compreendendo atendereis a Deus que nos pede tolerância para com todos. Senhor, por isso não condenas a mulher pecadora? Simão, vossas leis mandam apedrejar a mulher infeliz que cai em erro. No entanto, perdoa aquele que a jogou na lama. Isso é justo? Somente ela errou? Diante de tal pergunta dirigida àqueles homens acostumados com as leis machistas, alguns baixaram a cabeça e ninguém ousou respondê-la. Os olhares fugidios de alguns encontravam vergonha em outros, pois sabiam serem incorretas aquelas colocações. Pesado silêncio predominou no recinto. Então... Querendo superar aquela situação, ele olhou, para, ele olhou para Lázaro, que entendeu seu pedido, e perguntou. Senhor, perdoa a minha ousadia, mas gostaria, se puderes, que nos tirasse uma dúvida. Sei que somente tu, mestre, seria capaz de ressuscitar-me, mas estava eu morto ou simplesmente dormia? Meu fiel amigo, em verdade te digo que o ser, depois que morre, torna impossível seu retorno à vida no corpo inerte e frio. A alma se liga ao corpo por laços invisíveis aos vossos olhos, de sorte que, após se desatarem, não há como ligá-los novamente. Creia-me, havia vida em ti. E o que fiz por misericórdia do Pai foi acordar-te do profundo sono que certamente te levaria à morte, não fossem colocadas em movimento forças que ainda desconheceis. Espera, pois o futuro trará aos homens o conhecimento das leis que dirigem o corpo humano. No entanto, também elas te iluminarão a mente, Permitindo-te o domínio dessas forças invisíveis, tão reais quanto tudo o que os olhos materiais podem registrar. Estupefato, Lázaro ainda perguntou: Então, todas as ressurreições que fizeste estão dentro dessas leis? Sim, Lázaro. E se tu não estivesses conosco, seríamos enterrados vivos e, consequentemente, morreríamos na tumba? Certamente isso se daria. Envolvidos pelo assunto dramático, o silêncio era total. Então, talvez receoso de ser enterrado vivo, um jovem perguntou. Senhor, que fazer? Não podemos evitar que isso nos aconteça? Meu irmão, o bem previne o mal. Evitarás que a morte te alcance vivo dentro do túmulo, se estiveres vivo para o bem em todos os dias de tua existência. Digo-te, em verdade há muitos vivos que estão mortos para as belezas de Deus. Assim vivem a morte antecipadamente. Porfia sempre por viver em plenitude a existência que o Pai te concedeu e não te arrependerás. Ele finalizou e aguardou nova pergunta. Então, Pedro pediu. Senhor, gostaria que nos explicasse como controlaste o vento e as águas naquela tempestade. Meus amigos... Entre o céu e a terra há mais vida do que podeis imaginar. Creia, o amanhã descortinará para os vossos olhos outros quadros de rara beleza, repletos de movimento e inteligência. Para que o vento e as águas acalmassem, dirigi-me aos responsáveis pelos fenômenos naturais, pois o vento e as águas não poderiam entender-me, pois eles não possuem vida própria. Assim, naquele dia em que a tempestade foi acalmada, posso dizer-vos que foram convocados a agir em nome do Pai irmãos de outras moradas que têm em mãos o poder de controlar a natureza em seus ínfimos aspectos. Confuso, Pedro tornou -o a perguntar. — Que seres são esses, senhor? — Jesus sorriu levemente ao ver a curiosidade ingênua do bondoso apóstolo e respondeu. Meus amados, a vida não cessa em parte alguma do infinito. Os homens, após a existência na terra, habitarão outras dimensões, onde continuarão servindo a Deus conforme suas aptidões, pois lá, como aqui, Poupita a vida repleta de responsabilidades e progressos sem fim. Tudo está nas mãos de Deus, mas Ele, em sua misericórdia, nos confia campos que deverão ser cultivados, a fim de que possamos colher no porvir os frutos da consciência em paz e do coração iluminado pelo amor. Confiai, pois o que faço podereis vós também fazer porque o Pai nos criou com um único destino, a perfeição. Ele é o Pai de vivos e não de mortos. Ele não criou a morte, porquanto ela não existe. Nesse momento, João perguntou, Senhor, eu peço-te que nos fale a respeito da família. Jesus perpassou os olhos azuis em todos, e disse apontando a todos, «Eis a minha família. Em verdade, amo-vos desde remotas eras e hoje venho até vós em nome do Criador para vos dizer que somos todos filhos de um só Pai que nos criou iguais diante de suas eternas leis. O seu rebanho comporta todos os seres espalhados em suas infinitas moradas». Meus amados, vós vos reunis aqui na terra pelo sangue, a fim de que aprendais a cultivar os sentimentos mais nobres do coração, até que um dia saibam amar-vos uns aos outros verdadeiramente. É certo que os laços de sangue vão sendo quebrados às portas das moradas puras, e o amor ao próximo vai, aos poucos, invadindo-vos o coração, fazendo com que vossas famílias sejam ampliadas. Para o pai não existem famílias distintas. Se ele assim nos considera, certamente assim o é. Por isso, iniciai ainda hoje o cultivo de uma convivência harmoniosa e feliz com todos e estejais certos de que o amanhã, vos encontrará chamando o próximo pelo doce nome de irmão. Em outra oportunidade, eu vos disse que no reino dos céus nem os homens se casam nem as mulheres são dadas em casamento. Assim sendo, são todos irmanados em um só sentimento imperecível, sincero e puro. E esse sentimento de irmãos... Deverá predominar em vossas vidas também aqui, a fim de que seja implantado na terra o reino dos céus. Quando Jesus finalizou, de repente entrou no recinto Maria, irmã de Lázaro. Carregava um rico vaso de alabastro contendo o precioso perfume de puro e caríssimo nardo. Lázaro e suas irmãs eram pobres, embora não lhes faltasse o necessário para a sobrevivência. Por isso, fiquei pensando quanto teria custado para aquela pobre moça adquirir aquele vaso e o caro perfume. No entanto, ela sorria feliz com aquele pequeno tesouro às mãos e lentamente aproximou-se de Jesus. Ouviram-se rumores no ambiente e todos se perguntavam o que fazia aquela moça na sala com o perfume nas mãos. Como se atrevia a interromper a conversa dos homens? Decidida, Maria se aproximou de Jesus e, tranquilamente, abriu o vaso e começou a espargir seu conteúdo no mestre. O delicado aroma invadiu todo o recinto e suavizou o ar daquela sala. Delicadamente, ela derramava o odoroso perfume em uma das mãos e com suaves toques espalhava-o pelos cabelos, braços e pés de Jesus, que a tudo assistia e se deixava perfumar em silêncio. Depois de alguns momentos, Maria falou... Meu mestre, este é o aroma que perfuma teu corpo, mas em minha alma é o perfume que te entrego como serva sincera. Sei que tu és o Messias que há tempos esperamos. Agradeço-te por me aceitar perto de ti. Ela quase sussurrou, por isso poucos ouviram o que havia falado. Alguns dos presentes não escondiam sua indignação, uma vez que aquele gesto havia sido entendido como uma ousadia para com o mestre. Outros, talvez invejosos, diziam ser desperdício usar tanto dinheiro para algo tão desnecessário. Mas o que mais me entristeceu foi ver que alguns poucos julgavam um absurdo gastar dinheiro para adquirir um caro perfume, e depois usá-lo todo de uma só vez em Jesus. Chocado por ver a ingratidão deles para com o mestre, felizmente ouvi meu protetor. Ah, meu filho, se tudo nós tivéssemos, certamente tudo daríamos a ele, não somente ricos perfumes, mas a vida se necessário fosse. Emocionei-me com aquelas palavras pronunciadas suavemente aos meus ouvidos, carregadas de emoção e sinceridade. Sim, era verdade. O que não faríamos pelo mestre de amor? Mas voltei à realidade quando alguém disse. Esse perfume podia ser vendido por bom preço e o dinheiro ser dado aos pobres. Ouvindo, Jesus respondeu. Por que criticais essa mulher? Foi uma boa obra o que ela me fez. Os pobres vós sempre os tereis convosco, mas a mim não tereis sempre. Derramando esse perfume sobre meu corpo, foi para o meu sepultamento que o fez. Em verdade vos digo, onde quer que seja pregada essa boa nova em todo o mundo... Será também narrado em sua memória o que ela acaba de fazer. Depois de longo silêncio, ele completou: Enquanto ela me ofereceu o perfume, outros me darão o desprezo e a morte. Diante disso, ninguém nada mais disse. Maria despediu-se do mestre, fazendo reverência à sua frente, e saiu, recolhendo-se ao interior da casa. Logo depois foi servida a ceia, porém Jesus permaneceu quase o tempo todo em pequenos diálogos com Simão e José de Arimateia, que estavam próximos a ele. Mais tarde, despediram-se de Simão e todos voltaram à casa de Lázaro. José de Arimateia estava ansioso por conversar a sós com o mestre, pois o que desejava dizer o sufocava. O grupo seguia animado, e eu o seguia refletindo acerca do que ouvira naquela noite. As explicações acerca da família, da ressurreição de Lázaro, o julgar o próximo... E, finalmente, como ele havia controlado a tempestade, deixaram-me encantado. Porém, aquele gesto de Maria, uma pobre e singela moça de Betânia, fascinou meus olhos de espectador oculto. Ela fora corajosa, mas, como Jesus previu, sua atitude ficaria marcada para a posteridade. Pensativo... Até me assustei quando o meu protetor falou. Meu filho, você observou hoje os sentimentos egoístas que nosso senhor encontrou quando nos visitou aqui na terra, porém guarda nos arquivos da alma o trigo de tudo que seus olhos presenciaram e joga fora o joio imprestável. As sublimes palavras do mestre a respeito de variados temas maravilharam-nos e não poderia ser de outra forma. Mas o gesto daquela moça nos deu valiosa e inesquecível lição, pois enquanto o mundo ofertou pedras, ódio e ingratidão ao mestre, ela lhe ofereceu um rico perfume e ainda revelou seus sentimentos mais puros, guardados na uma bela e ingênua. O mundo jogou no rosto dele os espinhos, e Maria lhe entregou flores e perfumes. Meu caro protetor, eu estou triste comigo mesmo, pois dói meu coração saber que ofereci a ele os espinhos e ainda joguei fora as flores. Não pense assim. Ainda há tempo... Plante outras flores no jardim da vida e verá que elas serão ainda mais belas do que as de outros tempos. E então as ofertará a Jesus, carregadas não somente do perfume delas mesmas, mas principalmente com o doce e suave aroma de sua alma purificada no serviço ao próximo. Então, vamos juntos cultivar um jardim? Fiquei sorrindo acerca da ótima proposta de meu bom protetor. Assim minha tristeza passou e continuei a seguir os passos da estrela de Deus que iluminava o mundo e a noite de minha pobre alma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.